Cara, eu tava mexendo aqui em alguns jogos antigos de uma conta compartilhada com meu amigo. Mano, olha a raridade que o cara tem. Eu tinha esse jogo aqui, só que era a versão de mídia física, né? Ele tem a digital e eu tenho algumas DLCs, inclusive esse carro aqui é de DLC. E eu vou testar esse jogo aqui, vou passar o feedback, vamos ver como é que esse jogo tá. Pelo menos o gráfico, deixa aí nos comentários o que, que você acha. Pra quem não sabe, esse aqui é o velho Forza Motorsport 5. Eu acho que foi um dos poucos. Poucos jogos aí que veio pra gente sem bugs, né? Olhando o gráfico do game, ele tá muito bom e ele é bem completinho. Vamos dar uma espiada aqui, ver o que, que tem de bom nesse jogo. O legal, velho, que tem e olha só o jeito que é o menuzinho dele, é tudo grande, né? Aqui, ó, o VTEC-Zera aí do Honda, top demais. Ele tem essa opção aqui que eu acho que conta um pouquinho da história desse carro aqui. Quer ver? A Acura foi a primeira marca japonesa dedicada a carros de luxo e logo se tornou uma das mais vendidas no mundo. Incentivada pelo sucesso com a Acura, a Honda se expandiu no mercado de veículos de alto desempenho. Os modelos Type R foram desenvolvidos originalmente para corridas, com redução de peso, tunagem do motor e suspensão retrabalhada. Graças ao seu aclamado motor VTEC, o modelo Type R acabou sendo lançado para um mercado maior. Os veículos Type R da Honda têm um emblema vermelho que os distingue dos modelos padrão o emblema e a pintura em branco Championship White são homenagens ao primeiro carro Honda, vencedor das pistas. Caraca, mano, eu acho que nem o Motor Sport 7 tem um bagulho desse, assim, falando um pouquinho da história do carro, hein? Nossa, esse rondinho ele tá classe D, velho. Vamos ver se a gente faz uma configuração aqui pra dar uma melhorada. Ah, o aerofólio aqui, ó. Cara, é o mesmo aerofólio que tá no Horizon 5, mano. O mesmo. Eu acho que deve ter algumas alterações de design, eu acho que não. Acho que é a mesma coisa mesmo. O para-choque também, caraca, ainda bem que vai lançar o novo motor Motorsport, né? para trazer tudo do zero. Mano, o Horizon 5 utiliza o mesmo aerofólio, o mesmo para-choque do Forza Motorsport 5, velho. As rodas, eu tô vendo que é, é tipo assim, são as mesmas que tem no Horizon 5 também, né? Lógico que lá a gente tem mais opções, mas é que a tonalidade de cor delas são diferentes, mas para quem joga o Forza Horizon 5, é praticamente as mesmas, né? São as mesmas nas rodas mesmo. Até, eu acho que até a sequência, né? Caraca, velho. Cara, eu tô impressionado com esse gráfico aqui. Eu acho que eu vou testar outros carros, hein? Acho que tem outros modelos. Eu vou ver, vou ver se tem algum outro modelo icônico aí pra gente testar. Eu sei que o último GTR, o som dele aqui não tem força que bate o som do último GTR, que eu vou até pegar depois. Vamos lá que eu coloquei só uma volta aqui, né? Nossa a cor dessa Ferrari, pelo amor de Deus, Ferrari Prata, que isso? Esse carro aqui tá com tração dianteira, tá muito potente para a classe dele. Ó, oh. olha, tem um contra esterço ali, né? Freia velho, freia velho, bora. Mano, que joguinho, viu, cara? Física maravilhosa, viu? Física muito boa, gráfico Mano, bota esse jogo do lado do Grid Legends Que lançou agora Caraca, dá uma surra, velho Na moral Grid Legends, que lançou agora esse... Ixi, esse cara freando aqui, uai, que isso? Dá uma surra, mano Quieta. Só faltou uns carrinhos atuais, né? Mas pelo menos tem alguns ícones aqui pra gente testar Vamos testar o Supra Porque aqui eu tô ligado que tem também Bora, bora, bora, bora, bora. E o som do, do VTEC tá aprovado? Testar o Supra, depois eu quero testar o última GTR. Mano, a zebra aqui, pelo amor de Deus. Lembrando que tô com as assistências todas desligadas. Eu acho que é por isso que tá fácil. Bora. Eita, bora. eita, eita. Já tô na frente, hein. Caraca, velho. Topzera, viu? Puta lasqueira. Olha a câmera interna. Tô nem pra acelerar o bichão direito, né? Muito bom. Muito bom. Ele tem muita potência, mano. Dá pra acelerar demais, não muita potência cara se a gente ficar aqui olhando a quantidade de carro que tem aqui é muito carro mano muito carro comparado ainda mais com os jogos atuais aí se esse jogo tivesse na loja ainda Nossa eu tenho certeza que muita gente ia querer comprar porque além de ter um gráfico aí que se a gente for comparar com a concorrência aí que nem grid que tá atendendo no mercado que é um jogo que tá, é, foi lançado a 400 conto. E esse jogo aqui, se ele tivesse na loja hoje, ele ia estar tá por uns um cento e pouco. 140, 150. Porque ele já é bem antiguinho. Mas o gráfico dele e a jogabilidade, a quantidade de pista que ele tem comparado com os jogos atuais, ele é bem melhor. Olha os Roof aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Vamos testar o Supra, né? Este é o seu Toyota Supra RZ 1998. Hum... E tem... O que que é isso aqui, velho? Que? What the... Mano, esse carro aqui tem isso? Caraca, que, que carro é esse? Nunca ouvi falar que esse Supra tem isso Cara, olha esse body kit aqui, se não parece... O aerofólio parece com o um carro do Brian, né? Só a roda aqui não tem bem parecida com a do Brian, né? Mas essa aqui já, já disfarça, né? Beleza, vamos testar ele aqui. Eu deixei ele na classe A, tá? Porque eu vi que os carros aqui no motor Sport 5. A potência deles é absurda, mano. Vamos lá. A ah, retração é traseira, eu podia acelerar tudo. Agora, cuidado. Olha o turbão enchendo. Tá classe A, não deixei ele na classe muito alta não, pra dar pra segurar o carro, né? Bora, bora. Olha o gráfico, cara, tanto que é limpinho, hein, cara? Pô, muito top, limpo. Tomara que eu não tome nenhuma porrada aqui, ó. Olha o turbo vai enchendo, ele começa bem devagarzinho, depois o turbão enche. Aí ele quer acelerar. Bora, bora, bora. Tem que testar um super carro também, né? Mas a galera aqui não acelera, velho. Meu Deus! Eu sabia que eu ia tomar uma porrada. Bora, bora. Agora vai. Ô, oh, velho, que coisa linda, hein? Bora. Eita, lasqueira. Nossa, olha esse... Esse horizonte aí, velho. Joguinho limpo, mano. Eu tirei o efeito de câmera, né? Todo mundo que é do competitivo tira. O efeito da câmera que fica sacudindo, dependendo da velocidade. Olha esse sol, reflexo. Muito bom. Bora, bora. Nem entrar na frente, não. Ih, rapaz. Vai buscar a bicha, não? Eita. Tem que colocar mais motor, hein? Eu foquei mais na redução de peso e pneu. Ó, o carro vai sujando Na medida que você vai dando a volta Ele começa a sujar Muito top, velho A física Nossa, mano, mesma coisa Do... do... parece que eu tô jogando Horizon aqui Muito bom Olha, amassou o carro ali, ó A Cutscene no final também tem um carro Arranhado ali E ele começa a ficar sujo, né Olha só os detalhes, muito bom Cara, agora eu vou testar o Nissan GTR agora eu quero deixar ele bem potente. Não, você tá dizendo para mim que o Nissan GTR dá para colocar ele na classe B? Que motor é esse, cara? Um V8? vai mano, deixa eu ver isso aqui, porque eu nunca vi isso aqui na história do Forza. Dá para pôr um V8 no Nissan GTR? Ele foi para classe B, cara. Eu sei que você vai reclamar desse V8, é porque eu nunca vi outro Forza que dá para fazer isso aqui. Colocar um V8 num Nissan GT-R Se desse pra fazer isso No Forza hoje Horizon e tal, Motor Sport Nossa, esse carro ia, ia andar Até na classe na classe A Até a classe S1 Ia ser muito bom esse carro Porque ele já tem um histórico de manobra boa E com o motor mais leve E com a redução de peso Nossa, ia ficar top demais, velho Ele tá na classe A aqui, ó e pelos parâmetros do Forza, não tem tanta diferença não. Daria para colocar ele na classe A, no Horizon aí de boa. Ele tá com 1.400kg e tá com uma potência muito boa. Dá até para ver aqui, ó. Muito bom. Ó, o som ficou diferente, né? Eu vou, eu vou colocar o som original do carro, porque eu sei que o pessoal vai reclamar mesmo. É só um teste mesmo pra gente ver como é que ficou... Ficou um apelão, né? Ficou um apelão. O que a gente esperava de um GTR E é um motor Race, né? Porque esse motor aqui, o som dele tá diferente. Não tá um V8 normal, não. Tá um V8 mais estralado. Aquele V8 de carro de corrida de stock car. Ficou muito bom, cara. Oh, é impressionante que aqui o jogo não é... Eu achava que o jogo era saturado. O gráfico e tal, mas não é de boa. Muito bom. Tem que tomar cuidado, porque a física aqui é mais difícil do que os outros. O carro aqui é mais solto. Ah, oh, o gráfico, né? Eu achava que ia estar todo serrilhado. Muito bom. É porque esse esse Foz aqui, se eu não me engano, ele foi para a nova geração, que era o que era do Xbox One, né? Aí os caras botaram para moer no gráfico mesmo. Ficou muito bom. Reflexo lá atrás do sol no no, no carro. Muito bom, velho. Nossa, o carro ficou brabo, viu? Ele começa a sujar, ó. Eu podia deixar ele branco. Vou botar o motorzão original dele. Vou deixar ele branco pra você perceber melhor a sujeira. Bora, bora, bora. Essa pista é grande, hein? Grandinha. Ele começa a sujar. Muito top, muito top. Beleza, eu deixei ele com o motorzão original. Reduzir o peso dele aqui para ficar bom de manobra, né? Que ele não tá com aero do Forza nem nada. Vamos lá. A arrancada, né? A WD é... A arrancada desse carro é... Vamos sair de perto dessa galera aqui pra gente escutar melhor o som. Vira muito... Deixa eu andar na grama aqui Pra ver se a gente suja ele mais rápido Brabo Bora, bora GTR Andar na grama aqui pra ver se eu sujo ele mais rápido Que é uma volta só Senão vai ficar muito grande Eu ia testar a última GTR O som do V8 dele não tem nenhum outro jogo o V8 do último GTR aqui é top. Ele é de DLC. Era o carro mais apelão da classe R. Era ele e o Chaparral. A Ferrarizinha também do Nick Lauda era muito boa. Principalmente de manobra. Esse jogo aqui, o modo online, era louco demais. Né? Como é que nem o Horizon 1 aqui? Ó. É... Como tem pouca gente jogando, né? às vezes os desenvolvedores nem dão moral pro servidor. Dá pra gente criar aquela salinha particular, né? Mas. É poucos jogadores que tem o Forza Motorsport 7, imagina o Motorsport 5, né? Quase ninguém tem. O pior é que ele não vai sujar aqui não. Né? E se eu pegar pesado aqui, ele suja. Tem que dar umas três voltas pra ele sujar, mas ele vai ficar grande demais. Só esse aqui tá bom. Só pra gente matar a saudade. Segura Bora Muito top, viu? Ó Cara, que jogo Que jogo, viu? Muito top Cadê o dano? Cadê o dano? Ixi, nem bateu Cara, isso. Eu só queria testar o jogo mesmo. Só pra gente matar a saudade dele. Tava aqui parado, então eu resolvi trazer pra você. Forza Motorsport 5. Deixa seu feedback aí do que você achou desse jogo. Se ele ainda é considerado um game atual aí.